Bom, Boa noite. Pessoal, vou fazer a mesma pergunta do Thomas. Vocês conseguem me ouvir sem microfone? Sim? Tá ótimo. Bom, é... antes de falar sobre cenas de recomendação, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho 12 anos de indústria, de desenvolvimento de software. Minha graduação é em ciência da computação. É, os últimos 4 anos eu tenho atuado como docente numa instituição de ensino superior. E o último ano como aluno de mestrado aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação da PUC, orientado pelo professor Rodrigo Barros em Machine Learning. Bom, é, antes então de vir aos conceitos teóricos sobre sistemas de recomendação, eu queria falar um pouco sobre motivação. Por que, que a gente deve estudar, por que, que a gente deve pesquisar, qual o interesse da academia, qual é o interesse da indústria nesse tema? Então, eu separei dois motivos que eu acho que são suficientes para convencer. O primeiro é a onipresença, e onipresença no habitat natural de sistemas de recomendação, que é a internet. Então, se vocês já utilizaram qualquer um desses sistemas, ou qualquer uma dessas plataformas, rede social, Streaming de vídeo, de música, portais de notícias, e-commerce Vocês já tiveram contato com o um sistema de recomendação é, O segundo grande motivo é lucro Então eu trouxe alguns números Um deles da Amazon Que reportou 35% das vendas A partir das recomendações Esse número Ele é de 2015 Outro do Netflix 75%, esse número é de 2012, e teve um, uh, o RECSIS, que é o Evento Internacional de Sistemas de Recomendação, organizado pela ACM desde 2007, eles já reportaram que esse número subiu para 80% de visualizações a partir das recomendações. Esse é um número bastante interessante, 2014, que diz que se uma marca, um produto, uma empresa refer é, referenciada em uma rede social, as, as chances daquela pessoa que, que gostou, que entrou em contato, comprar nessa loja, dessa marca, aumenta em 71%. É um número bastante expressivo. É, e, e uso de rede social, é, hoje mesmo encontrei uma estatística dizendo que Três de cada quatro adultos, usuários de internet, usam redes sociais, então é bastante expressivo. Tem outra estatística interessante, não tem aqui o logo do hum. Instagram, mas eles disseram que eles estão com 60 milhões de imagens postadas por dia. É bastante volume. Aqui tem uma estatística mostrando que isso foi feito nos Estados Unidos as pessoas estão preferindo internet sobre qualquer outra tecnologia. Então, compararam com celular, televisão, e-mail, internet está na frente. Essa aqui mostrando que as pessoas estão ficando mais tempo online do que fazendo qualquer outra atividade de entretenimento, ultrapassando até a televisão e, e o vídeo. Então, música e rádio, celular, jogos, leitura. A leitura, infelizmente, está com 24 minutos. Essa estatística aqui é nacional, então veja que desde 2015 a gente passa cerca de 5 horas usando a internet por dia, 3 horas e 47 minutos usando internet pelo celular, 3 horas e 47 minutos usando rede social e 2 horas e 49 minutos assistindo televisão, então é um tempo bem considerado. Enfim, tudo isso para dizer que as pessoas usam a internet e está em um mercado bem forte para ser explorado. Bom, ok. Agora eu vou entrar na contextualização sobre o sistema de recomendação. Então, a primeira grande questão é, é o seguinte. Quando a gente fala em sistema de recomendação, a gente sempre vai ter usuários e itens. Sem usuários, sem, só itens ou só usuários, não tem sistema de recomendação. E... Os usuários e itens eles estão em um domínio. Então, o que é o domínio? O domínio pode ser a rede social, o domínio pode ser o streaming de vídeos, pode ser o e-commerce, pode ser a música. Então, nós temos vários exemplos. Spotify, Netflix, Facebook, todos são exemplos de de portesas. Bom... É, além de eu ter um domínio, eu ter usuários e eu ter itens, eu tenho também é, os usuários expressando suas preferências, certo? Então, os usuários expressam suas preferências através de avaliações explícitas ou implícitas. É o que eu quero dizer com isso? É, o usuário, ele tem usuários, tem itens e os usuários expressam suas preferências dando uma avaliação. Hum. Vocês podem perceber que alguns sistemas, vamos pegar o Netflix, por exemplo, tu vai lá, tu assiste o um filme e tu tem a opção de dar uma nota para ele, dar uma avaliação. Só que em outros domínios isso não, não acontece. Por exemplo, no um portal de notícia, tu vai lá, tu lê a notícia, tu normalmente não faz uma avaliação, não dá uma nota. Então, como que o, como que o sistema, como que a gente consegue ter um feedback do usuário se ele não está avaliando? Então, é aí que entra o feedback implícito, porque no exemplo do portal de notícia, apesar do usuário não ir lá e dar uma avaliação explícita, dar uma nota, o usuário clica na notícia e fica um determinado tempo visualizando. Então, esse tempo de visualização é o feedback implícito, e os portais de notícias, os vários portais de notícias, é, coletam esses dados né? coletam os dados de quanto tempo a gente fica visualizando cada notícia. Então, de posse dessas informações, do, do, das avaliações dos usuários, o sistema vai nos indicar alguns itens, certo? Então, eu consumi o item, fiz uma compra no e-commerce e ele me, ele me recomenda determinados itens. Assistei uma notícia, talvez você esteja interessado nessas notícias e assim por diante. Bom, se eu tivesse que resumir o que é um sistema de recomendação, ele é um software que antecipa as necessidades do usuário. Então, ele é um software que ele modela o perfil do usuário e reconhece as necessidades, reconhece aquilo que o usuário vai provavelmente consumir. Certo? Bom, então agora eu vou falar sobre os dois tipos mais básicos de sistema de recomendação, que é a filtragem colaborativa e a filtragem baseada em conteúdo. A filtragem colaborativa, ela trata da similaridade entre usuários e itens. Então, é, vou propor o seguinte exemplo. Aqui tem o um domínio de filmes e temos dois usuários. Então, eu peguei aqui filmes recentes, filmes que estão encartados no cinema. O que, que acontece? Os meus usuários avaliam esses itens. Tá? Vamos supor aqui que a gente está no Netflix. O usuário foi lá, assistiu, deu a nota dele, foi lá, assistiu, deu a nota dele. Alguns filmes, obviamente, ele não vai ter dado nota, porque ele não assistiu tudo. E aqui nesse caso, esse usuário avaliou todos. Ok. Então, o que acontece na filtragem colaborativa? É, o primeiro, a primeira abordagem, o primeiro modelo, é a filtragem colaborativa entre usuários. Então, a gente vai ver a similaridade entre os usuários do sistema. No caso aqui eu tenho dois usuários, eu vou ver a similaridade do primeiro com o segundo, para que eu possa, então, é, inferir se o meu usuário vai ou não gostar desses filmes que ele não avaliou. Esse é o propósito do sistema de recomendação. Então, como que eu sei que o usuário gostou ou não desses itens? Aqui vamos supor que a gente está usando uma escala de 1 a 5, uma nota de 1 a 5. Então, a gente define um, um limiar, né, um threshold, e a gente vai definir que se a nota do usuário for maior ou igual a esse limiar, significa que ele gostou, se for menor, significa que ele não gostou. Então, aqui, se a escala é de 1 a 5, um limiar interessante é 3, eu vou considerar que se a nota dele for maior ou igual a 3, significa que ele gostou daquele item, se for menor, significa que ele não gostou. Então, por isso, esses... esses essas indicações aqui, veja que aqui ele deu 1,5, então ele não gostou, os demais todos são notas altas, bom, dá para perceber com base nessas informações que o primeiro usuário é similar ao segundo, porque eu só tenho 5 itens e os 3 que o primeiro usuário avaliou, ele avaliou positivamente assim como o segundo usuário, certo? Então o que, que se faz? Eu vou inferir que, como o segundo usuário não gostou desse item e ele é similar ao primeiro usuário, então o primeiro usuário também não vai gostar desse item. Ok? E vejo que, como o segundo usuário deu uma avaliação positiva para o terceiro item, provavelmente o primeiro também vai dar uma avaliação positiva. Perfeito? Bom. Na prática, a filtragem colaborativa entre usuários, o que a gente faz é prever um valor numérico de avaliação se eu estou usando uma escala. Então, aqui eu botei um exemplo, depois o Juarez e a Júlia vão falar né, sobre o algoritmo, por isso eu não coloquei aqui, mas vamos supor que foi previsto 1,73 e aqui 4,21. É uma, uma possibilidade. Então, a filtragem colaborativa entre usuários, a gente segue esses três passos. Primeiro... Calcula-se a similaridade é, entre os usuários e você armazena essa informação. Depois você prevê as avaliações que cada usuário vai dar em cada item que ele não avaliou. E por fim, você re recomenda os N itens com as maiores avaliações. É, o cálculo da similaridade, é, você pode utilizar qualquer, qualquer método, por exemplo... É, distância, medida de distância, distância euclidiana, distância de Manhattan é, o estado da arte utiliza a correlação de Pearson, que mede a correlação linear é de, no caso aqui entre os usuários e assim como eu faço entre usuários, eu posso fazer também entre itens então aqui eu aumentei a base de 2 para 5 usuários continua sendo os mesmos 5 itens eu tenho as avaliações dos meus usuários, são esparsas, alguns usuários avaliaram poucos filmes, outros muitos filmes. E aí o que se faz é o seguinte, vocês podem notar que o primeiro item, ele tem avaliações semelhantes dos usuários que o terceiro e o quinto item, certo? Os mesmos usuários que gostaram desse item, também gostaram desse, também gostaram desse, e no caso esse usuário aqui não gostou eu consigo inferir que esses itens são similares, certo? Essa, essa mecânica, essa lógica, essa lógica que eu mostrei para vocês agora, é utilizada pela Amazon. Alguém aqui é usuário da Amazon? Amazon? Sim? Então a Amazon patenteou esse algoritmo lá em 2001, e foram feitas pequenas alterações nele, principalmente para tunagem, para ter melhor, é, melhor desempenho mas a, é, a essência do algoritmo é a mesma, é a similaridade entre itens e aí tu compra um item, compra um livro por exemplo e ele te indica se de repente está interessado nesses aqui é esse o algoritmo que está tá por trás então aí ele gostou desse então talvez você esteja interessado nisso ok é, algumas vantagens então esse algoritmo é extremamente simples bastante fácil de implementar e colocar em execução outra vantagem é que o domínio de negócio ele é totalmente desnecessário então não importa o domínio se você vai fazer o sistema de recomendação rodar para um portal de notícias ou no varejo você não precisa conhecer o negócio é só colocar o algoritmo em execução e correr para o braço é... Esse algoritmo de filtragem colaborativa, ele é hoje o mais usado na indústria, porque acaba trazendo os melhores resultados. Depois, quando eu falar da filtragem baseada em conteúdo, eu vou explicar em detalhes o porquê isso acontece e também o que está acontecendo em termos de pesquisas mais recentes em relação a essas duas áreas. É... Outra, tem uma outra vantagem também, que é o seguinte, as recomendações... Elas não, elas não são óbvias, elas geralmente surpreendem um pouco o usuário. Vocês podem perceber que aqui, esse, esse filme aqui é um filme de comédia, esse aqui é uma animação esse aqui é um, sei lá, um drama. Então, se vocês pegarem os atributos dos itens, vão perceber que eles são itens diferentes. Então, isso é possível utilizando a filtragem colaborativa. A gente consegue ter recomendações não óbvias, que é um problema do próximo modelo. Então, só para resumir, a filtragem colaborativa entre itens, a gente segue os mesmos passos da filtragem colaborativa entre usuários, só que no primeiro, ao invés de calcular a similaridade entre usuários, a gente calcula entre os itens. Ok? Agora eu vou falar sobre a filtragem baseada em conteúdo, que diferente da filtragem colaborativa, que ignora totalmente os atributos dos itens, esse leva em consideração. Então, pegando a mesma base de exemplo e agora explorando os atributos que esses itens podem, podem vir a ter que a gente pode utilizar para fazer o sistema Então, são filmes, eu posso usar gênero, diretor, escritor, estúdio, classificação posso usar ator principal, etc. De novo, eu tenho a base com usuários avaliando esses itens expressando se tem preferência ou não por eles só que agora, o que, que acontece? É, a gente encara o problema como um problema que é bastante é, adaptado ao paradigma supervisionado de Machine Learning. Como o Thomas falou no primeiro meetup né, sobre os paradigmas. O que, que acontece aqui? Eu tenho um, uma base de dados rotulada. O, que, que, é o, o que, que são os meus rótulos? São se o usuário gosta ou não de, daqueles filmes, nesse caso. E com base nessa base de nessa utilizando essa base de dados, é, se monta um modelo, certo? E esse modelo vai servir depois para predizer se o usuário vai ou não gostar de determinado item. Então aqui, por exemplo, se o, o meu primeiro usuário gostou de um filme de comédia, uma com base pequena, quando vim um, um sexto item aqui que ele ainda não avaliou e também fora desse gênero, Existe grande chance do usuário gostar desse item, concordo? Então essa é a base do paradigma supervisionado aplicado a esse cenário. É a mesma coisa que para esse usuário que não gostou desse item, que é um filme de ação, provavelmente ele não vai gostar de ação. Ou provavelmente ele não vai gostar de um filme do diretor Yates, por exemplo. Aqui eu coloquei uma árvore de decisão que é um dos algoritmos que pode ser utilizado para esse caso mas quaisquer outros também podem ser utilizados, como KNN ou Bayes. Então aqui, por exemplo, ah, o, vou explorar o ator, se o ator, tiver, se o ator for o Leonardo DiCaprio, ele vai gostar, se não for, eu vou avaliar o diretor, se é o Spielberg vai gostar, se não é, ele não vai gostar. É super resumido, mas a ideia é essa. Vantagens desse modelo, é muito fácil de explicar, então, essa é uma vantagem inerente à árvore de decisão, então, eu faço a recomendação para o usuário e consigo dizer para ele, ele consegue entender com facilidade por que ele está recebendo aquela recomendação, diferente da filtragem colaborativa. É, também eu consigo recomendar novos itens, que não é possível no outro modelo. No outro modelo, se eu tiver um novo item, eu não consigo recomendar ele porque eu não tenho as avaliações. Nesse modelo eu consigo. E eu tenho total independência dos outros usuários. Eu não dependo de uma base de avaliações para poder fazer as minhas recomendações. Então, os dois modelos têm essas vantagens. Em seguida, eu vou falar dos desafios. Então, o filtro baseado em conteúdo é feito a modelagem do perfil dos usuários e dos itens. E depois você contrasta esses perfis para poder recomendar os mais parecidos. É, o estado da arte de, da filtragem baseada em conteúdo é a similaridade e cosseno. Então, a similaridade de cosseno é uma similaridade usada entre vetores. Como eu estou representando o perfil do usuário dos itens como vetores, eu posso calcular o cosseno do ângulo. Aqui, por exemplo, vamos ver. É, entre itens, a filtragem é, baseada em colaboração entre itens, também o estado da arte utiliza esse mesmo método de cálculo de similaridade nesse exemplo aqui, pegando o ângulo desses dois vetores, eu vou ter zero, cosseno zero é um, então similaridade perfeita, só para exemplificar, acho que depois o pessoal vai entrar mais em detalhes, né, os algoritmos. Então revisando as vantagens, do modelo de filtragem colaborativa, a gente tem recomendações inovadoras, que surpreende o usuário, é simples. É, não precisa ter domínio de negócio. E no modelo de filtragem baseada em conteúdo, eu tenho transparência, eu consigo explicar com facilidade para o meu usuário por que, que ele está recebendo aquela recomendação. E isso é importante é, do ponto de vista do sistema de recomendação. O usuário, é, dependendo do domínio, ele gosta de saber por que você que está recomendando determinados itens para ele. Eu tenho independência dos usuários e eu consigo recomendar novos itens. Então. Eu espero que vocês tenham ficado com essa impressão, que é muito fácil construir um sistema de qualificar com essa impressão. Sim? Mesmo? Sejam sinceros. É, realmente é muito fácil. É, mas, quando a gente leva o problema para a vida real, quando a gente pega um, um domínio e tenta aplicar isso, a gente vai ver que começam a aparecer os problemas. Eu vou mostrar alguns daqui a pouco. É, mas a, a base é, é muito simples mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre os desafios. Então, o primeiro desafio: voltando àquela base onde eu tenho dois usuários, tenho os meus itens com avaliações, e chega um usuário novo. Entra um usuário novo no sistema, beleza, vai lá para a matriz, não avaliou nada ainda. Como é que eu recomendo alguma coisa para esse usuário? Não tem como, certo? Então, esse é um dos problemas. É, entra um novo item. Como é que eu recomendo esse item? É, na filtragem baseada em conteúdo, eu já disse que dá para recomendar, mas na filtragem colaborativa não dá. Então, esse é um problema conhecido como cold start. É, a, na filtragem colaborativa, a gente tem que ter denominado full cold start. É o cold start completo. Eu não consigo recomendar para novos usuários, eu não consigo recomendar para... Recomendar novos itens A filtragem baseada em conteúdo tem o partial cold start Esse, esse problema em específico e todos os outros que eu vou mostrar aqui é, Cada um deles tem áreas de pesquisa que se estendem assim, ao longo dos anos Em sistemas de recomendação. vocês procurarem, depois estiverem interessados em saber mais Vai ver que só o cold start, se você procurar especificamente por isso tem dezenas de artigos só para tratar esse problema. Então outro desafio é o seguinte: aqui a gente eu mostrei cinco itens dos usuários, mas na prática a gente tem milhares de usuários, milhões de itens ou, ou muito mais do que isso. Então e os meus usuários eles vão avaliar um número pequeno de, de itens, certo? Esse é o problema da esparsidade. É, varia, é, varia conforme o domínio, mas é comum achar 99%. Tem o, alguém aqui conhece o MovieLens? Conhece o MovieLens? Levanta a mão quem conhece, só para ter uma noção. Tá. O MovieLens, ele é um projeto mantido pela Universidade de Minnesota. Ele é um sistema de recomendação de filmes não comercial, é, com proposta de pesquisa. Então eu recomendo que vocês procurem depois movieLens.org pode fazer o cadastro, tu avalia alguns filmes e ele recomenda para ti filmes. Tu pode até escolher qual algoritmo que ele vai utilizar. Eles reportaram, é, e o um dataset é disponível ao público, uma esparsidade de 99%. O que, que isso significa? Que de todas as avaliações possíveis do sistema, pegando todos os usuários, todos os itens, tem menos de 1% dessas avaliações preenchidas. Então é muito pouco, muito pouco dado, muito pouca informação. Ok, outro desafio. Então tem aqui a base com um pouco mais usuários e vendo que esse usuário aqui ele ele é um usuário que não concorda com os outros, vamos dizer assim, certo? Então esse é o problema da ovelha negra, É, é comum acontecer. Eu tenho um usuário que é diferente. Ele não costuma concordar com a maioria. Então é um usuário que é difícil eu recomendar para ele. Outra questão importante relacionada ao sistema de recomendação é que aqui eu usei essas, esses atributos para representar os filmes, só que isso na prática é, não representa a essência do que é o item, certo? Então, você ter o um gênero, diretor, escritor, estudo, classificação, não significa que eu vou conseguir identificar o gosto do meu usuário através desses atributos. Certo? O que eu quero dizer com isso? É, ah, eu fui lá e avaliei bem três filmes que, do Tom Hanks. Significa que eu sou fã do Tom Hanks? Agora recomenda para mim todos os filmes dele que eu vou gostar. Não, né? Eu tô assistindo o filme e acontece que ele está nos filmes. Ele é um, um cara que faz muito filme. E eu gostei dos filme não quer dizer que. Isso não captura a essência do que eu gostei dos filmes que eu avaliei bem. É a mesma coisa pro diretor, pro gênero. O diretor, às vezes, ou não, a maioria das pessoas, nem sabe quem está dirigindo, não sabe quem escreveu, isso é talvez até irrelevante para montar um modelo em cima disso. Né? Então, esse é o motivo pelo qual a filtragem baseada em conteúdo é pouco utilizada pela indústria. E a filtragem colaborativa é bastante utilizada. Agora, em contrapartida, é, vocês já ouviram falar do inverno da inteligência artificial? O AI Winter? Já? Já? Eu acho que aconteceu a mesma coisa com a filtragem baseada em conteúdo. Teve um inverno aí, começou lá para o final da década de 90 e está começando a terminar agora, por quê? Porque tem artigos bastante recentes que estão explorando atributos mais significativos. Então, por exemplo, tem um, um artigo do Spotify de 2014, que eles estão extraindo o que as pessoas gostam, mas não pegando artista, o nome da banda, enfim, estão pegando o, o áudio para extrair atributos dele. Né? O, a rede social, o Pinterest, também está fazendo isso, está extraindo atributos das imagens e vendo o que as pessoas gostam realmente do, da essência daquilo que elas, que elas gostam, que elas demonstram preferência. Né? E isso está sendo possível graças a, a Deep Learning, que foi também comentado no primeiro Meetup, o Christian falou bastante sobre as arquiteturas de redes neurais convolucionais. Então, graças a isso, a filtragem baseada em conteúdo está ganhando, tá ganhando peso, está ganhando representatividade na indústria. É, até então, os domínios que mais utilizam esse modelo baseado em conteúdo são os domínios aonde os itens são documentos, por exemplo, portais de notícia que daí você consegue é, descrever o item através de palavras-chave, fica algo mais representativo do que esses atributos aqui. É, então, portais de notícias ou, enfim, é, aqueles repositórios de artigos também, se beneficiam bastante desse modelo. Mas todos os outros, a maioria de, do, dos outros domínios, tem utilizado a filtragem colaborativa. Ok, esse problema que eu mostrei agora, dos atributos, ele é conhecido como análise de conteúdo limitado. E é como eu já falei, o maior motivo pelo qual esse modelo é pouco utilizado, mas isso está mudando. Ok, outro problema. Aqui eu mudei a base, botei quatro filmes do Harry Potter. Eles compartilham o mesmo gênero, talvez o mesmo diretor, escritor, etc. E vamos supor que tem um usuário que gosta desses quatro filmes. Se eu usar a filtragem baseada em, cont em conteúdo pura, o que, que vai acontecer? O sistema vai lá e está aqui o outro filme do Harry para você. O que, que acontece? Essa é uma recomendação que provavelmente vai ser acurada, mas ela é útil para o usuário? Provavelmente não, porque se o usuário ele gosta de desses filmes, provavelmente ele já tem conhecimento desse filme também. Então essa é uma recomendação inútil. Não agrega ao usuário. Certo? E esse problema é conhecido como super especialização. Ele também é, é, afastou a filtragem baseada em conteúdo de alguns domínios. E aqui mais um exemplo, mais um desafio, que é, vamos trocar o domínio aqui para nos restaurantes ou pratos. Então tem um usuário, o Buzz, que ele gostou desses pratos. Gostou, foi lá, avaliou positivamente. Veja que são todos os pratos que tem carga. E isso ele fez entre 2014 e 2016. Só que em 2017, o comando celular falou para ele que ele tem que ser vegetariano, não pode mais consumir carne. Comum, o usuário mudou de opinião. Só que o sistema já está com o perfil dele montado. Vai demorar um tempo até o sistema poder recomendar itens que agora são no interesse dele. Certo? E esse é um problema conhecido como... É a estabilidade em detrimento da plasticidade. Então eu tenho um perfil estável, mas eu não tenho, ele não é muito maleável. Então ele vai continuar recebendo recomendações que agora não interessam mais a ele durante um bom tempo. Então, aqui só para resumir os desafios que eu apresentei, cold start, esparsidade, né, o problema das avaliações, poucas avaliações, análise de conteúdo limitado, a super especialização, problema da ovelha negra e o da estabilidade. Então, todos, todos esses problemas, da mesma forma que, os, é, que eu falei do Code Start antes, tem linhas de pesquisa e artigo, atrás de artigo, falando especificamente sobre cada um desses problemas, como resolver com alguma técnica de machine learning ou enfim, de tamanho, etc. Tá, eu, o Revoso teve um ataque, porque é muito problema. Então aqui eu vou falar sobre alguns é, temperos, ou seja, algo, algo informações extras a respeito de sistemas de recomendação. Então a primeira questão interessante é a qualidade da predição. Quando eu falei para vocês da filtragem colaborativa, que... A gente faz uma previsão da avaliação do usuário Como que a gente sabe se o algoritmo Está fazendo um bom trabalho ou não? Vendo se aquela avaliação que foi prevista Está dentro da realidade certo? Se, se o usuário realmente vai avaliar algo parecido com isso E como que eu faço isso? Eu pego um, um conjunto de itens que meu usuário avaliou Roda o algoritmo Pego as previsões do algoritmo, comparo com a nota real do usuário e vou somando essas diferenças, depois faço uma média. E aí aqui, por exemplo, se eu previ 1,73 e o usuário deu nota 2, eu fiz um bom trabalho. Eu previ que ele não ia gostar e realmente não gostou, ficou próximo. Agora, se eu previ 4,21 e o usuário deu 2,5, tá? Péssimo, porque eu não só errei, errei por uma margem aqui de pouco menos de 2, mas eu achei que ele ia gostar e ele não gostou. Então vejam que eh, também tem bastante pesquisa em cima disso. Tu errar de 2,5 para 3,5 não é a mesma coisa que tu errar de 3,5 para 4,5, por exemplo. A margem é a mesma, mas um diz que o usuário não gostou, versus você disse que ele ia gostar, e o outro você acertou que ele ia gostar, mas errou o valor. Então tem, tem toda uma, uma pesquisa a respeito disso. Tem outra questão interessante relacionada à avaliação também. É, tu dá nota 5 para um filme, não quer dizer que tu quer ver aquele tipo de filme o tempo todo. Por exemplo, é, o usuário vai no Netflix e aí ele avalia com a nota máxima filmes como a lista de Schindler é, ou outros dramas, o Sonho de Liberdade, vai lá na nota máxima. E avalia com nota menor, nota 3, quer dizer que ele gostou, mas não, não é espetacular. Filmes como, sei lá, Caça Fantasmas, ou A Lenda do Tarzan. E, ok, de posse dessa informação, usando a análise de predição, o algoritmo vai lá e vai dizer, recomenda para esse usuário aí um drama, é, o, o The Infiltrator, por exemplo. E o usuário... Acessa o sistema e ele não assiste aquele filme. Ele assiste o filme que ele normalmente avalia, avaliaria com nota 3. É, por que isso? Porque, enfim, a pessoa chega cansada do trabalho, ela não quer mais. Um, um, um, a vida dela já é um drama, ela não quer mais um drama. Então ela gostou muito daquele, daquele filme, não quer dizer que ela quer ver aquilo o tempo todo. Então vejam que impactante que isso é. Então, o Netflix já percebeu isso há algum tempo, dois ou três anos, mais ou menos. E esse é um dos motivos pelo qual, por exemplo, eles não colocaram em produção o vencedor do prêmio. Vamos fazer outra enquete. Alguém já ouviu falar do prêmio Netflix? Okay. O prêmio Netflix ele foi publicado em 2006, onde o Netflix fez o seguinte, disponibilizou um dataset, umas avaliações, e disse quem melhorar em 10% a acurácia da predição do nosso algoritmo atual, ganha um milhão de dólares. Esse foi o prêmio Netflix. Ele foi vencido em 2009, mas o algoritmo vencedor, a critério era simples, aumentar, em melhorar em 10% a acurácia. Foi feito isso. Nunca foi pro ar Por quê? De dois motivos. Primeiro, porque era um algoritmo muito custoso. Demorava muito tempo para montar o um modelo, demorava muito tempo para montar a predição. E quando, quando eles colocam essas, esses objetivos, eu não sei se o Kaggle está assim, ah, o melhor a curácia. Ah, beleza, o cara faz um lá faz uma loucura, faz uma coisa absurda, um algoritmo que alimenta o outro em cascata e melhora a curácia, só que na prática, lá claro, não funciona. Então, melhorar a curácia. Ok, melhorei a curácia, mas aquilo ali não serve para a vida real. E o outro motivo pelo qual o Netflix não botou em produção esse algoritmo é que quando eles lançaram esse desafio, o Netflix era é uma empresa de aluguel de DVD, não era uma empresa de streaming. Então as pessoas alugavam, o DVD chegava em casa, assistia o filme e ela ia lá, dava uma notinha dela, ah, três estrelas, quatro estrelas, etc. Depois que o Netflix se adaptou e virou uma empresa de streaming, as pessoas muito é, Começaram a diminuir As pessoas não, não dão mais nota para o filme Alguém aqui é usuário do Netflix? Uau! Vocês dão nota para os filmes? Eu também não, tá? Eu confesso assim Eu assisto muita coisa no Netflix E eu não, eu não, avali, eu não vou lá dar nota Muito difícil é, Então o que acontece? Eles perceberam isso não adianta a gente tunar os nossos algoritmos para dar boas predições. As pessoas não, não dão mais avaliação e isso não faz com que a gente tenha um bom sistema de recomendação. Até agora para o final eu vou falar o que, que faz um sistema de recomendação ser bom. É... O que que, como é que eles podem inferir que o usuário tem preferência ou não? Bom, se você está assistindo uma série, um seriado, e tu assiste um, dois, três, quatro, cinco episódios, provavelmente você gostou. Ou se tu assiste um filme mais de uma vez, enfim, também provavelmente tu gostou. Ou se botou na tua lista de preferência, etc. Né? É, outra forma de avaliar, nem da qualidade da predição, é a qualidade do ranking. Então, você gera uma recomendação, uma lista de recomendação para o usuário e... Para poder avaliar isso aqui, tu pega itens que o usuário, você sabe que ele demonstrou preferência, e se tiver entre as primeiras posições itens que foram bem avaliados, quer dizer que o teu algoritmo está bem tunado, está bem. está redondinho. Tá, essa forma de avaliar, ela é, alguns artigos apontam que ela é melhor do que a qualidade da predição. Certo? Por N motivos. É, depois no final eu mostro alguns recursos dos artigos que falam disso. Então, isso, isso aqui foi percebido muito recentemente. A área de sistema de recomendação ela surgiu lá pelo início da década de 90. Primeiro artigo, primeiro, primeiro artigo é dito o primeiro artigo de 92. E foi evoluindo desde então. E só agora, ali, pouco tempo atrás, que eles perceberam que isso aqui é, é melhor para avaliar do que a petição. Outros tipos de sistema de recomendação. Então eu posso usar um sistema de recomendação que utiliza dados demográficos. Eu vou utilizar o gênero do usuário, a idade, a localização onde ele mora, enfim, etnia, qualquer dado demográfico que possa me ajudar a modelar melhor o perfil dele. Posso usar o contexto. O usuário está sozinho, o usuário está em grupo, o usuário está tá em pelo local que ele está como é que está a temperatura, é final de semana, posso usar o contexto a meu favor para recomendar, isso também pode melhorar o, o algoritmo. Baseado em conhecimento, ou seja, o usuário vai lá e diz algumas premissas que ele quer e o sistema utiliza isso como filtro. Então no caso, uma câmera, eu quero uma câmera com uma lente assim, quero que tenha zoom, etc, etc, etc, e o sistema filtra. Então cada uma dessas especializações é uma área a parte em, é, em estudo em sistema de recomendação. É bastante coisa. Né? Isso que eu, eu tirei muita coisa. Tem muito mais do que isso. Depois, no final, eu vou mostrar os recursos. Que dizem isso. Bom, então, já estou encerrando. O que faz o sistema de recomendação ser bom? Primeira coisa, diversidade. Não adianta tu pegar o perfil do usuário e mostrar é muita coisa parecida para ele. Então, ah, tu gosta de filme de ação? Tá aqui, ó, filme de ação. A recomendação para ti. O usuário, talvez tu chegue próximo da preferência dele, mas dependendo do domínio, isso aqui não é muito interessante. Não é uma estratégia interessante. E se você cansar o usuário de recomendações muito óbvias ou com medo de errar, enfim, tu corre o risco de perder ele. E hoje em dia tem muita competição. É, então também não é interessante, ah, tem que ser diverso, eu vou randomizar, vou pegar um, um, um item qualquer e vou jogar lá. Não é uma boa estratégia. Né? Se eu randomizar de novo, pô, o usuário vai olhar, o que está me recomendando isso? Nada a ver, né? Vai você qual o risco de perder o usuário. Então tem que ser diverso, com qualidade. É surpreendente, né? Isso aqui é uma recomendação que eu recebi do movimento. Eu olhei por outro cara. É um filme russo lá no final dos anos 80. Eu li a sinopse e achei interessante. E como eles acharam, não sei. Mas tem que surpreender o usuário. Aí você consegue manter e atrair o usuário. Então lá no final eu gostei alguns recursos, alguns artigos que exploram isso. Como que a gente faz o sistema se surpreender de forma positiva. E personalizado, não adianta eu ser surpreendente diverso e não ser de acordo com o perfil do meu usuário, então eu tenho que unir todos esses, esses mundos. Isso é que faz um sistema de recomendação ser bom. Bom, alguns recursos, quem está interessado nesse assunto, pode procurar. Primeiro é o Curseira, esse aqui é um curso de sistema de recomendação, eu fiz ele em setembro do ano passado, ele é ministrado pelo professor Joseph Constant e o é que é da Universidade de Texas e que é da Universidade de Minnesota. O professor Constant, ele é um pioneiro da área de ciência de Recomendação, é uma das maiores referências. O curso é super bem organizado é, dá para ter uma boa noção de todas essas áreas. É, tem um detalhe interessante. Quando é preciso saber Machine Learning para fazer esse curso? Não. Mas eu garanto para vocês, se vocês tiverem algum pré-conhecimento, ajuda bastante a fazer esse curso. Então, pelo menos o básico. É, livros. Esse, são três livros. O primeiro é o então, Recomender Systems and Introduction. Nesse livro, ele é bom para ter uma visão geral da área. O segundo, o Systems Handbook, é bom para ter uma visão detalhada da área. Ele explora várias questões. E esse terceiro aqui é Programming Collective Intelligence, ele é um livro que ele é bastante prático, ele tem exemplos de código em Python, oh, esse resultado colaborativo faz assim, é, de distância programa assim, então ele é bem hands-on. Aqui eu coloquei alguns artigos, como eu falei antes, esses artigos, na minha opinião, são é, a essência, cada um deles fala sobre um determinado assunto, por exemplo, o primeiro fala sobre sistemas híbridos, desde 2012 até 2013, são artigos bastante diferenciados para quem quer pesquisar na área. Certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e fico disponível a perguntas. A maioria das empresas, isso eu digo para ti porque tem saído bastante artigo de pessoas que trabalham na indústria, o Pinterest, o Spotify, Netflix, Microsoft, tem bastante artigo dessas pessoas que de recomendação e eles, eles reportam que estão, o que dá mais resultado para eles é a hibridização, é juntar. Esse artigo aqui, ó, esse primeiro, fala sobre os sete tipos de híbridos de sistema de recomendação e como implementar com exemplos. E os exemplos que ele dá são artigos de sistemas reais que foram implementados, e ele, de, ele explica detalhadamente, esse aqui fez assim, fez assim, mas sim, a hibidização é bastante comum, provavelmente é o mais utilizado na indústria. Alguém tem mais Se tu não te tem como um review, digamos, dos itens eu acho que é possível aplicar esses sistema apenas que usuário tenha sem ter um review Sim, é é o feedback implícito né? então se o usuário não vai lá e faz uma review dá uma nota, escreve uma avaliação eu preciso medir tudo que eu puder por exemplo como eu falei antes do, do domínio de notícias o tempo que o usuário fica visualizando a notícia eles medem até o scroll onde é que está o mouse o Netflix tem um artigo muito legal que eles fizeram um heat map para onde que o usuário olha. Eles botaram um eye tracking em alguns usuários com consentimento, obviamente. E viram assim: "Ah, essa matriz de recomendações aqui é o usuário olha a primeira linha, ele olha até o terceiro item, a segunda linha ele olha até o segundo". Eles até isso eles medem. Então tudo que é implícito, eles coletam para poder depois colocar em cima de Isso, daí provavelmente tu não vai fazer uma previsão da, da avaliação, tu vai fazer uma previsão mais simples, se ele vai gostar ou não. Né? Aí tem N técnicas para fazer isso, mas aí o, o caminho é coletar o feedback implícito. Uh,